Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos atrás de lendas novas, né Thaís? Isso aí. Passaram pra gente essa casa, a gente veio aqui pra fazer a exploração, um local bem longe, hein Thaís? Muito longe. Cara, mas a gente veio aqui, o pessoal passou pra gente que essa casa é assombrada e dizem que escuta grito nessa casa de noite, né Thaís? Uhum. O pessoal não sabe realmente o que, que acontece dentro dessa casa, eles têm medo de entrar dentro dessa casa pra verificar o que, que esses gritos... O pessoal tem medo, porque fala que é assombração, né, Thaís? Isso mesmo. Aí passaram pra gente, hoje eu e a Thaís fazer a exploração, ver como que é o local, reconhecer a casa, pra gente estar voltando à noite e fazendo a investigação pra tentar descobrir o que realmente acontece dentro dessa casa. Se é verdade, né, Thiago? Se tem é um verdade. vizinho aqui, pessoal, a gente conversou com eles ali. E ele... É, faz pouco tempo que ele mora ali, mas ele confirmou a história que todo mundo fala que o local é assombrado. E ele mesmo falou que já ouviu gritos aqui, né, Thaís? Uhum. Só que também ninguém tem coragem de vir aqui para verificar. Então eu e a Thaís, vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa. É, parece que nem trinco tem, Thaís. Então, vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa para a gente fazer a exploração. Eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito, se inscreve no nosso canal principal também. Lá sai vídeo todos os dias às 6h20, que a gente vai voltar aqui nessa casa às 3 horas da manhã pra fazer a investigação sobrenatural, né, Thaís? Isso mesmo. Segue a gente no Instagram também. E se você tem alguma lenda aí, alguma casa que seja aqui no Paraná, algum local que seja assombrado, manda pra mim no meu Instagram ou no Instagram da Thaís. O pessoal tá mandando bastante lendas pra nós, né, Thaís? Isso bastante aí. locais e a gente tá, ó, partindo pra verificar essas lendas e fazer as investigações. Então... Vamos lá, Thaís? Vamos lá? Então bora para mais uma exploração! Bora lá, Thaís? Vamos lá. Vamos ver Thiago. se a gente consegue entrar dentro dessa casa. Thiago, olhando daqui já dá para ver ó, que a calçadinha tá toda quebrada, lá o forro também tá todo destruído, ó. Pessoal, tem um caminhão, um caminhão não, um trator aqui perto plantando. Então, se tiver muito barulho aí, vocês tá desculpem já no mas, áudio. Será? plantando, será? Eu não sei, certo? Eu não aí, ali. ele. um tanque. Nossa, olha Nossa, aqui. Nossa, tá Thaís do céu. Gente, isso aqui é bocal de corneta de som de carro. Cara, isso aqui bateu uma saudade em mim, cara. Nós já trabalhamos com isso daí, né, Tiago? Você fazia. Pessoal, é... eu fazia essas cornetas aqui, não ela assim, né? Eu fazia aqueles desenhos. Fazia... Quando compra da fábrica, ela vem desse jeito aqui, ó. Pretinha, Sem desenho, sem nada. Aí eu fazia os grafites nela, né? pintava ela, fazia aqueles desenhos do pânico, do da Brahma, aqueles desenhos que tem cornetos. Ela mais bonito, personalizado, fazia né? Fazia a marca da pessoa, nossa, fiz muito isso aqui. E eu e a Thaís fazia os desenhos dessa. Né? Eu fazia os desenhos nessas cornetas. E eu e a Thaís ia de sábado, era de sábado né Dia Thaís? Dia de sábado. Dia de sábado nós ia lá em Guaíra, no Paraguai, dentro do Paraguai, com o carro cheio de corneta para vender. Vendia tudo e vinha embora. Nossa, nós saía duas, três horas da manhã, o pessoal chegava no Paraguai cedinho. Aqui. Aí ó, fazia isso daqui ó, é que ali tem o nome de da... É, aqui tem o um nome. Põe, aqui, um, mas... põe o, o, a tampa aí ó, a mão, só para o pessoal só... ver assim ó. É. Pessoal tá vendo o jeito que é ó, era pintado assim ó, não vou mostrar o nome da empresa, é, da empresa. né, mas... Esse aqui é o, é o nome da empresa que tá ali. É. É, mas cara, a gente faz isso aí, cara. E a gente vendia, pessoal. A gente saía todos os sábados, duas, três horas da manhã daqui. Vendia o dia inteiro lá no Paraguai. Nós levavam umas 500 cornetas dessa daqui, ó. Elas encaixavam uma dentro da outra, assim. Vendia o dia inteiro dentro do Paraguai e voltava às 11 horas sabe? da noite. Elas encaixavam. elas iam dentro de um saquinho, tudo, né? Cada uma. E tinha dia que né, não conseguia vender tudo, né, Thiago? Eu ficava até vender Nossa. tudo, cara. Voltava em casa morrendo. É legal contar essa história, pessoal, né? O pessoal aqui não, não é, pessoal sabe tá, um pouco O da... pessoal talvez vê a gente, ah, grava sua vídeo, mas a gente já sofreu muito também, assim, né, até isso. É, mas não é. Só grava vídeo, não. A gente ah. tem outros trabalhos, né? Sim. Não, mas isso, esse aqui era sofrido, que lindo. Pessoal, a gente tem 12 anos, Thiago. Vai fazer 13 anos junto. A gente anos. já viveu muito isso daí. Muito. muito. Trabalhamos muito. Já de tudo quanto é coisa. Vamos entrar? Vamos. Será que tá aberto? Sei. Tá. Você viu que tem um buraco na porta? viu vi Nossa, cara. Nossa, um negócio ali, ó. Na parede já vi na porta. Sensa? Censa. Censa. Pessoal, hoje a gente veio de dia explorar esse local. Pra gente estar tá voltando de noite. Pra saber se não tem cobra, bicho, pra saber se não tem buraco. O que, que é aí? Banheiro? É, entra aí pra você Nossa, tem um espelho cabuloso aqui. Ó, tem Tem um negócio aqui, ó, olha aqui, ó. Camper. que é isso. Ui, outros filhos lá dentro, velho. Que é. cabuloso. Deixa eu dar uma olhada aí. Tem de aranha aqui, tá? Tá. E o rapaz ali, aí. Tá vendo esse piso, como é antigo? Uh -uh. O vizinho ali não soube falar, né? Ele falou que tem uns quatro anos que ele mora ali, mas que aqui é assombrado mesmo, que ele já escutou o barulho, pessoal. Aqui, mas ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu nessa casa. Oi! Oi! Encosta essa porta aqui, mano, pra ver se não tem nada aqui atrás. Né? Não tem nada. Não tem, não tem forro essa casa aqui. Só no banheiro, ó. Ó, o negócio de veneno aqui. Nossa, aí deve ter bicho. Cobra, rato. Deve ter. Eu quero uma dispensa, ó. Não entrei, não. Colete. Uma parabólica ali. É. Colete de. Será que tem rio aqui perto? Não sei. Ó, um negócio de criança. Ele falou que desde quando ele mora aqui essa casa é abandonada, né, Thiago? Desde quando ele mora aqui. Eita, menina. Aqui, ali? Ah, verdade. Deveria ser daqui, Nessa ó. Aqui, tá vendo que o piso, tinha piso aqui, ó? Sim. Bem antigo também, ó. aí repara pra você me Olha essa, essa coisa que esquisita. Será que tem cobra aí, não? Ah, isso daí eu acho que era de carregar café. Dois homens pegava ali, dois homens pegavam aqui e o café aí dentro, eu acho. Sério? Se não é de carregar café, é de carregar algum outro tipo de grão. Nunca vi, não. Pessoal, se for isso mesmo que eu tô falando, comenta aí. Eu acho que é isso mesmo. Nossa, achei uma panela aqui que você ó. Ah, sabe o que, que é isso? Você é. não sabe o que é isso? Na panela? Você não sabe o que é isso, Thiago? Eu Pega não. aí. Pessoal, quem souber que é isso, comenta. Eu sei, eu vou falar, hein? Comentário aí o que vocês acham que é. Não sabe, o que é isso? Não. Torrador de café, rapaz. Sério? Segura aí, vou mostrar pra você como fazia. Eu não sou do sítio. Hum. Ó. Se grava assim. Eu acho que é, peraí. Coloca o fogo aqui. Aí aqui vai esquentando. Aí ficava fazendo assim, ó. Aí, ó. Tá Daí torrava o café. Vou comprar um café pra você torrar pra mim. Ó, tocava o café aqui, ó. Sim. É, tem ferrujado no barrigo. É isso mesmo, né, pessoal? Um torrador de café, né? Vai é que eu tô com bobeira, mas eu acho que é assim: ó, o que tem aqui, ó. Nossa, mas ela gostou um Tiago, verdade, hein, cara? Ó, preta, tem outra, a preta também, ó, colete, é, hein, pessoal. só. é um colete de só tem rio aqui, parece, não sei, cara, Olha um dia, nossa. Quem sabe o que é isso, ó? Tubaína Garrafa de tubaína Mas tem muitos jovens de hoje que não sabem o que é tubaína, Tiago Só Tuba. tem bebe refrigerante de de litro Quem já tomou tubaína aí? Deixa nos comentários Tubaína no saquinho, né? É, aqui, né? Que era um quarto Vixe Maria Que que é isso, cara? Pica. Ui. Ó, tem um armário, tá vendo? Cara, eu tô com medo perto de aqui, que não dá para saber se tu cobra. vê quadro? essas rodas aqui novinha, cara, tá no plástico, ó. Calota. Cal o quê? Calota. Calota? Não é? Calota? Eu acho que é, como que é? Não é Carlota. Eu acho que é Calota. Calota. Carlota, Thiago, Eu sempre falei Carlota. Carlotas, viu? Ah, viu? Nossa então vida. eu falava errado minha vida inteira falando errado? Eu falei errado ainda. É calotas. Não, mas uma só é calota. Aí tem calota. Mas eu falava Carlotas. Carlota. Carlota e Carlotas. Olha, tem. Olha aqui, Thiago. Olha. Destruída, cara. Vocês tá vendo? Aqui entrava até lodo, ó. Mas eu não tô conseguindo identificar se essa casa é assombrada ou não. Então, aqui... O que, que é isso aí? Estrada de cama? Não é estrada de cama. O que, que é isso aí? Não sei, cara. Tá. Que se era a né? pia, ali. Cuidado, hein, ó. Aqui era a sala. Ó, tem um, um, um, um pia aqui, um de pia. Que uhum. isso? Tem, né? Tem negócio de moto. Ai, vem Thiago, é logo de cama, ó. Tá vendo? Aham. Uhum. E a sala aqui não é tão grande não, né? Não. Não é tão grande não. Caraca. Parece que tem bicho aqui em cima. Parece que tem. Cutuca bom. aí, cutuca aí. Tem alguma coisa aí? Aí o pauzinho ali, ó. Ali o pauzinho? Estranho. Tiago, então era uma casa de dois quartos. Ó, lá na frente era um banheiro, dois é. quartos, a sala aqui, a cozinha aí e a, e a, dispensa. a dispensa. É uma casa grande, né? Sim. E boa, Tiago. Ó, piso, né? Uma casa. É, casa grande assim, eu ver. Bom, pessoal, o vídeo é isso aí, a gente fazendo a exploração. Não tem muito o que mostrar aqui, não tem nem muito como andar, né, Thaís? Mas a gente conseguiu ver certinho pra nós conseguir vir de noite. Porque se a gente Sim. vem de noite, pessoal, a gente não consegue entender que tem canos, que tem aquilo ali, enrosca tudo o pé, cai, machuca. Sim, Ó, geralmente, pessoal, quando a gente entra dentro de casa, assim, é, de dia, a gente sente um clima meio ruim, né? Uhum. Aqui eu não tô identificando, cara, aqui tá como se fosse uma casa normal, Thaís. É, não tá... Não tá pesado, assim, o clima, não. Tá, tá meio que tranquilo. Mas a gente vai ter que vir de noite pra saber mesmo. Vai ter que vir de noite pra saber o que, que acontece sobre esses gritos, se Sim. a casa realmente é assombrada. Vamos ver se a gente consegue descobrir mais sobre essa casa aqui, uhum. né, Thaís? Uhum. Então, se você gostou, pessoal, peço pra você deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Se inscreve no nosso canal também, principal, que é o Thiago Furacão, que a gente vai vir aqui às 3 horas da manhã pra descobrir se essa casa realmente é assombrada. <risos> Só ela o sacolinha. Sério mesmo? Eu achei que era uma cobra, cara. Te juro por Deus, velho. É, um sacolinho ele Tá entrando o Tá entrando na... vento ali, ó. Meu coração porta... fez um barulho muito estranho, galera. Ai, eu Vou morrer. Eu achei que era uma cobra, cara. Te juro por Deus, velho. <risos> que susto, mano. Nossa, eu quase chorei agora, velho. Eu tenho medo de cobra, galera. Vocês não têm noção, cara. Já e... E vamos sair daqui, então. É, vamos tá sair daqui, Eu cara. acho que ali tem cobra. Daí, filho. Cara, mas eu, eu te juro por Deus que eu achei que era uma cobra aqui. <risos> galera,